Eu penso que o meu processo criativo esteja muito influenciado pelas práticas com, com as quais eu tive contacto desde pequena, como a carpintaria e a costura, uh, que influenciam totalmente o meu tipo de trabalho neste momento. Uh, eu tento sempre pegar em materiais do meu, do meu cotidiano, das minhas rotinas, materiais que me sejam íntimos e tento sempre transportar isso de alguma forma uh, não muito comum para o meu trabalho. Uh, nomeadamente, uh, a obra que vou apresentar na exposição uh, é composta por cartão. E esse cartão simplesmente foi, foram uh, materiais que fui recolhendo durante a quarentena e que fui acumulando em casa e, e de várias encomendas que fui fazendo. Um, eu simplesmente sempre peguei em materiais uh, e comecei a construir coisas, mesmo não tendo ideia do que estava a fazer. Uh, ainda hoje isso reflete-se no meu trabalho, um, tendo sempre pegar em em materiais que estejam perto de mim, que, sejam, que me sejam íntimos um, e a partir daí tento construir coisas que, não, que nunca tinha visto ou, ou que estejam relacionadas sempre comigo.